de engá tem flores maravilhosas gente uma vez eu filmei ele quando ele era menorzinho uns Ingás maravilhosos também pequeno abaga e doce eu achei maravilhoso a forma como Deus fez essas flores e simplesmente me deu vontade de registrar a beleza desse pé de engá está todo florido, significando que vão ter muito Vai ter muitos frutos nesse pé de ingá Dá para ver pela coloração a saúde que está esse pé. Não sei o que a galinha está ciscando ali nessa grama. Mas ela tá ali com alguns pintainhos. Quase nem dá para ver ali, eles estão no meio da grama. Acho que já para fugir do, dos predadores. Ela tá ali, ciscando, ó, ó. Vai só sair de pintainho. Ó. Eu achei que só tinha dois. Não era tanto. Olha que gracinha. Ela tá fugindo de mim, tá achando que eu vou pegar ela, mas eu não vou pegar. uma casca aqui. Uma casca de coco. Achei que tinha algum bicho aqui dentro, mas não tem não. Queria mostrar uns urubus. Ela voou um. ir mais pra cima pra ver se eu consigo pegar eles olha, estamos lá no eucalipto tá uma manhã muito gostosa ali na serra tá meio embaçado mas está sol, gente. Porque lá tem encerração ainda. Uma manhã deliciosa. e a casa do seu Deca. Nosso carrinho. Lá em cima é o laticínio. que a estrada de chegada, é a casa da Janaína. Janaína é a nora do seu deca, mulher do Josué, que é o filho caçula do seu deca. E para trás aí está boa parte dos filhos. E aqui também, aqui para baixo da casa do seu deca moram mais acho que uns três. Que são 12 filhos sendo dez homens, duas mulheres as mulheres moram na cidade com seus esposos, as famílias logicamente e os filhos moram aqui na roça porque eles vivem da roça. aquelas flores, que lindas. Ali também, virando tem uma lagoa maior, tem outra lagoa, bambuzar, bambuzar, ali onde está saindo aquela fumaça, eles, eles fabricam a batata palha. aqui a terra da batata Vou mostrar um passarinho ali acho que é um casal tem esse pé de árvore aqui eu não sei o que, que é mas tem uns grãos parecendo feijão eu até peguei umas, umas sementes Quem souber, deixa aí nos comentários. Se não dá pra ver direito, porque eu tô bem. Tô bem contra o sol. Mas eu vou filmar no chão pra vocês verem como que é. Deixa eu achar alguns aqui. A galinhazinha tá aqui, ó. Só que é cisca. os pintainhos comerem. O Cícero tá vindo lá, pegou uma, um queijo para nós. Acho que é mussarela. Tá falando do sangue lá O é que é isso aí? Seguinte, eu fui ali no naticínio para comprar mussarela e queijo palito. E tudo isso daqui, eu falo tudo, eu achei um preço excelente. Ó. Num, agora sim chegou porque nós arredondamos por 50 reais, tá? Não sei se é bom falar preço, mas no caso eu estou falando porque é bom sim, tá bom? Aqui direto no Laticínio, tá bom? Mussarela é... isso mesmo. E queijo tipo mussarela palito, ok? então tá bom. Vamos. do céu, dá uma olhada nessa rosa que é uma rosa amarela. Na casa do Daniel, eu estou agora. Olha que coisa mais linda! Ele tem uma mão, mas a família que dá gosto. Essa de baixo está um pouquinho mais judiadinha, por causa o tempo da seca, mas já foi tão linda quanto a é de cima. Já, que coisa mais linda de cima, Daniel. Mas que coisa linda! não? Essa aqui já é cor-de-rosa, né? Essa já é rosa branca. Muito bonita também. Aqui eu estou filmando pés de cebola. E por incrível que pareça, olha a flor da cebola. Que coisa bonita também. E está abrindo aquela ali. Essa aqui não tá abrindo não, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui, ó. Essa não tá abrindo não, mas ela tá tão linda quanto a outra que já está abrindo. Ah, não sei. Eu, eu, eu acho que é margarida, né? Margarida. É uma qualidade de margarida, né? É. é. Mas a hora que o sol abre, elas ficam todas estreladinhas. A hora que o sol abre, ela fica, ó, abro, fica amarelo, vermelho, é. marrom. <risos> Essa aqui é da mesma família daquela lá, só que aquela é amarela. Essa é mais arrocheada. Você vai filmar as canteiras essa é fica mais lindo, Vai ver. que Que gracinha. E aí tem um moranguinho ali, ó. Esse moranguinho, pelo que eu vendo, você não tá usando veneno, não, né? Não. Tá certo. Botar veneno em. Eu não sei como e Ai que legal, não chegou de Olamba? do chegou de Olamba no passado. Vocês foram lá? Fomos. Aí ele foi, mas ele foi só passear, assim, só nos Kiowás da Beira da cidade. Que gracinha, meu Deus, que perfeição, né? Que linda, né, Daniel? Bonito. Tem uma suculenta também né? aí, a, a, a, a pedrinha aí, a antiga. E aqui tem um. Fizeram uma. tipo de uma mesa, uma mesinha. Tá mais com um aparador na verdade, a gente chama isso aqui de aparador. Isso é muito, gosto de planta né, olha que beleza, olha. Olha que linda. E a mão também é muito importante, porque são plantas delicadas, né? Aqui é que eles fizeram uma pedra de mármore dá pra vocês verem? Por, por sinal um mármore muito bonito. E uma, um pé de máquina. Famoso pé de máquina. Que dá uma.. de um aparador, né? Ai que linda. E aí eu volto aqui na orquídea outra vez. Para arrematar. Essa orquídea aqui ainda vai abrir. Muito bonita, mas vai ainda abrir. E agora eu vou mostrar aqui, ó. Aí tem essa daqui, ó. florzinha rosa lá. E aquela ali, ó. Daqui a pouco, daqui a pouco, vou montar uma exposição. Já vou filmar. Eu conheci ali por. Será que essa aí que é rabo de gato? E eu tenho e tem um negócio Isso aí eu, eu conheço também. por cacto, porque ele Mas é espinho tá? É, de fato, agora ah, que eu tô vendo. É da minha família, olha lá. <risos> Ruca de velho. Por que será que é a ruga de velho, né? Ah. Não precisa nem falar, né? Não preciso nem falar. Agora, o que. Não, ela Agora o que tá aqui em cima é tudo da família da suculenta. Da suculenta, né? Agora, meu, eu deixei eu na sombra, por, por isso que eu não tive sorte, tem que deixar no sol. Essas aqui. Essas daqui, que ela tá me dando, é tudo de sol. É tudo Até esse aqui que tá botando. aqui o cacto, né? É, o cacto. É tudo o cacto de de só, só, é, o só, o só o de sol. sol. O, só o meu repoinho aqui. Lá. Ali, ó. Tá acabando ah. de abrir uma flor. Aquele põe de roxinho. Obrigada, viu, Té também foi? Tá acabando de abrir uma flor nele. Qual que é esse daqui, ó? É. tem cuidado. Qual que é o. É uma suculenta também, né? É então, dá pra você fazer um belo Não é? Vai ser é novidade. Eu vou dar umas pedrinhas. Ah, Aí eu quero <risos> pôr. Eu ganhei do meu cunhado aqui, eu, resolvi, eu dentro, que eu negócio. Resolveu pôr na terra. Pôs isso aqui na terra. Quem sabe ela cresce. Aí que tá, tamanho tá? Meu Deus, então ela, ela desenvolve colocar no vaso. Ué, coloca no vaso, né? Porque no vasinho pequenininho, ela dá tá é pequenininho. Aí eu coloquei no chão, ela desenvolveu. E ela não pode pôr terra na batata dela, né? Tem que, Tem que deixar pra fora Tem né? que deixar pra fora Cadê o óculos? Pega, pega o óculos. óculos pra não poder ficar bonito aqui Vai lá, pega o óculos lá pra você colocar aqui Cadê o óculos? Cadê o óculos? Pega o óculos lá Hein? Pega o óculos lá pra você colocar pra ficar bonita Pega lá, vai lá pegar, vai Sai, sai Sai, cachorro, sai Olha lá o cachorrinho lá Tadinho no cachorrinho, não faz nada, Judia. Assim. Eu fiz Você um né? tá, tá bonita, Aham. menina. Quebrou. Ah, desligou. Epa, ep, ep, ep. Você lá, vê que é epa, aliado. epa. Deixa ep, eu ep. ver, bonitinha. Epa, ep, ep. epa, epa. Epa, E aí, tá bom? Tá bom? Nossa, uhum. Ninho do João Gravita, então, que interessante. Lá, é. Aí a menina dela pegou e Faz pegou um ninho um tão grande e um passarinho tão miudinho. A paciência daquilo. <risos> Só que eu mostrei pra ela semana passada. Ela disse, ah, não, eu vou esperar, vou, vou mandar a Sabrina vir aqui ver. E eu vendi bastante calça esse fim de semana.